Olá, sou Benjamin Farc, Tenho 37 anos e estou responsável das operações de stock no entreposto nacional. Eu comecei o meu percurso na Leromar na Portugal na loja de Amador. Em outubro de 2017 em abril de 2018 comecei como chefe de setor logística na loja de Amador até abril de 2019. De abril de 2019 a junho de 2019, fui responsável da plataforma regional de Lisboa. Desde junho de 2019, abracei o projeto de responsável das operações de stock no entreposto nacional sempre ocupei funções dentro da supply chain na Lourou Portugal. As minhas responsabilidades nesta função destaquem dois pilares. Um pilar humano, recrute, forme e desenvolve os meus colaboradores. E um pilar organizacional, garantido o bom funcionamento do entreposto, sempre com o único objetivo, a satisfação do cliente, quer interno como externo. Como profissional de supply, o que mais me agrada na empresa é de contribuir, de raiz, ao desenvolvimento da supply chain no Leroy Portugal. Eu vejo o futuro da supply no Leroy como um dos pilares essenciais da empresa em Portugal. É um departamento que funciona em modo muito ágil e que permite desenvolver Leroy Merlin Portugal muito mais rapidamente. Eu quero destacar a organização das campanhas sazonais. Criamos um processo organizacional para trabalhar estas temáticas. Isto é um trabalho de equipe e de interdependência com vários departamentos que permite de construir a cadeia de abastecimento de maneira mais profissional. Para mim, eu vejo um futuro igual ao crescimento da empresa. Ou seja, eu me vejo continuar a, a progredir e aprender e sobretudo a desenvolver os meus colaboradores dentro da empresa. No Nora Merlin, o momento de melhor destaque foi sem dúvida ou à rien que nouveau système de gestion de entrepôt, comme unique objectif, meilleur servir aux clientes et garantir un meilleur fonctionnement de l'entrepôt. L'entreprise dégage trois grandes valeurs esprit de ou le fait Na des personnes et la à par de nouvelles idées. Je conseille que d'arriver à quelqu'un qui a le goût d'entrer dans l'entreprise de ne pas de tomar de initiatives, de penser fort à la caisse et surtout de vestir la camisole.